Meu nome é Vanessa Baumgratz, eu tenho 33 anos, sou de São Paulo, capital, e trabalho com gastronomia há três anos. Embora eu sempre tenha me interessado por, por gastronomia, eu acabei indo sempre para áreas de criação. Trabalhei numa rede varejista, como compradora de moda, mas eu falei, tem alguma coisa que está faltando ainda, e eu me descobri na cozinha. Vou lutar muito pra ganhar o programa, com certeza. Algum de vocês achou bacon? Não. Ovos. Descascador, galera. Não achei um ralador que eu precisava no começo. Alguém não achou tudo ainda? Eu não vi o ralador. Não dava pra saber onde tava tudo. Galera, alguém viu o ralador? Competir com o meu noivo é uma coisa, assim, totalmente inusitada. Eu acho que... Eu nem sei o que esperar de tudo isso. A gente se conheceu no primeiro... Dia da faculdade. Foi paixão à primeira vista, nós dois. Ela é a mais mandona. Ela quer saber por que, que a, o copo tá surdo na pia, por que, que no, o lixo não tá do lado de fora, tem lixo ainda na lixeira. Disputar a final juntos é o objetivo dos dois, sim, claro. E que vença o amor lá na hora, porque <risos> eu querer, não, não dá pra saber, assim, sei tipo, lá, ah, vou. perigoso até deixar ela ganhar, eu acho, assim, não tenho que brigar em casa depois. <risos> Tem que dormir no sofá por causa da final não vai ser muito bom, não. Só cuidado com esse peixe aqui pra não voar aqui, por favor. Eu nunca cozinhei com tanta luz, com tanto glamour. Passa tudo, veio toda... Passou tudo assim pela minha cabeça. Meu nome é José Maria, eu tenho 40 anos, sou de Poço de Caldas, Minas Gerais e trabalho com cozinha há 7 anos. Eu gosto de ler muito filosofia. E eu gosto muito de desenhar eu desenho. Aliás, comecei a desenhar na, na Irlanda. Eu tive meu próprio restaurante na Irlanda durante dois anos, um restaurante de comida brasileira. Eu trabalhei com, com chefs muito bons. Eu sou muito perfeccionista e eu sou extremamente rápido. Eu sou muito bom. Eu faço um trabalho muito bem feito. Com certeza, estou pronto para ganhar. Voltei para o Brasil, talvez, para isso. E vamos que vamos, chegar até o fim. Cuidado, precisa cortar o dedo nessas faquinhas, hein? para pegar aqui, ó. Eu não achei da cominho, eu acho alguém... Calma, a gente já pega para você. Não, sério. Você é uma congrede, Quem você achar precisa... o cominho, pega para o tá beleza? Eu cortei meu dedo. Calma, tenha calma. Cortou? É. Cortou? Cortou? Cortou. Muito? Cortou. Nem foi cortando, ele caiu. Eu nunca cortei meu dedo calma, em mim. Ah, mas calma. assim mesmo. Escorrega a faca, e caiu. Pum. Sou guerreira. Tá sangrando só. <risos> Olha, desliguei, tá? Ok. Que a Durante a prova, o primeiro susto. Tá Gary oh. corta o dedo e precisa ser atendida, mas não. decide continuar na cozinha. Olá. E essa frigideira do fogo, tem nada aqui de quem é? Hã? desligar tem que ligar, Tem que ligar, Bróiler. Quem tem uma boca aí pra mim? Ai, galera, não tá ligando, Bróiler. Liga pro baixo e tira essa chave aí. Ah. Fiquei nervoso demais ah. e eu acabei tocando fogo numa caixa de fósforo inteira. Vai queimar tudo lá, ó. vai queimar tudo tirei, lá. Tira aí, pega lá. Ei, joga água, joga aqui, ó. Joga aqui, não, aqui, não, aqui. Lá, já apagou, já apagou. Ali a coisa fica um pouco tensa, né? Ô, tu queimou o fósforo todo, tio? Pessoal, mais 15 minutos. Foi feio, cara. Eu tirei total. Sim, e come o final do meu dedo. <risos> Galera, se ninguém se importa, eu vou deixar meu prato aqui, ok? Fechou já, é? Beleza. Galera, aro. Alguém viu aro aí? Aqui. Me chamo Diego, nascimento, tenho 27 anos. Moro aqui em São Paulo, na capital de São Paulo. Eu comecei na cozinha com 16 anos. Trabalhei três anos em um hotel, depois fui morar fora, moro em Londres. Quando eu fui para Londres, na verdade eu não tinha nem o dinheiro da passagem, né? E graças a Deus eu tive a ajuda dos meus amigos que moram lá, me deram todo esse suporte. É uma escola, né? Você trabalhar com vários chefs renomados lá na, na Inglaterra é, é um sonho, eu acho, de qualquer um. Não vim para perder, vocês podem escrever, eu vou ganhar esse problema. Ótimo. Joga um pouco do molho em cima. Eu vejo todas as pessoas, mas uma em particular que eu espero gostar fora do programa. Eu não sei porquê. É uma empatia muito grande que eu tenho pelo Bruno. Eu acredito que ele seja uma pessoa muito íntegra. Meu nome é Bruno Pelisson Petri, tenho 32 anos, sou de São Paulo e trabalho na cozinha há 18 anos. Eu já trabalhei em restaurante japonês, restaurante italiano e gosto de todas. E quem gosta mesmo de gastronomia tem paixão, se desenvolve em todas as áreas. Na cozinha eu sou uma pessoa bem enérgica. Eu não espero as coisas acontecerem, eu vou lá e faço. Se eu ver alguém fazendo corpo mole na cozinha, eu sou capaz de tirar essa pessoa de dentro da cozinha. Eu não tenho muito papas na língua. O que eu tiver na cabeça eu falo, dou a quem doer, gosto a quem gostar. Eu não dou chance para ninguém tentar me derrubar. Eu vim aqui para derrubar todo mundo e levar esse prêmio para casa. Tá fantástico. Levante sua mão sedenta e recomece a andar Meu nome é Mariana Pelosi, eu tenho 29 anos, sou de São Paulo e estou na área há uns 4 anos Chega meu marido, nós somos casados há 5 anos, a gente está junto há 10 anos Interessante a música, né? Como nos une de, de certa forma O que, que eu faço para me divertir? Tudo com você. eu cozinho, canto e corro Faltam três minutos. Vamos montar, galera. Vamos montar, gente. Tá Vamos montar, galera. Já vem colocar a roupa prato ali? Vai, pega rápido. Vamos montar. Creme, creme, tá creme, creme, creme, creme. Acabou todos os pratos aqui no passe. Meu nome é Valdiceia Santos, tenho 44 anos. Em Salvador, eu era vendedora de automóvel e em São Paulo, comecei a trabalhar como cozinheira as pessoas começaram a gostar de tudo que eu fazia. Tomei gosto por essa profissão e, hoje, atuo na área há quase dez anos. Sou a primeira pessoa da família de nove irmãos a ter uma graduação. Eu cozinhei para vários artistas, Vera Fischer, Raul Gazola, Chico Anísio. Mereço ganhar porque eu sou competente, atenciosa e eficaz. São 16 pratos, todos com um toque pessoal, só que satisfazer o paladar sofisticado do chefe Carlos Bertolazzi não é para qualquer um. Bom, vamos ver então o que vocês fizeram nessa primeira oportunidade que vocês tiveram dentro das cozinhas. Quem que é o responsável por esse Meu prato? chefe. Obviamente você tem o um sentimento de, de querer ser o melhor, né? Eu profilei um pargo, fiz o fumê, que eu usei para fazer o risoto, e depois eu fiz um molho satay para acompanhar o peixe. Eu não diria que é um prato que chega a impressionar, mas é um prato muito saboroso. O ponto de cozimento do risoto tá perfeito, o peixe está perfeito. No geral, a gente começou bem. Obrigado, obrigado. A hora que ele vai para a mesa da equipe vermelha, eu tenho certeza que é meu prato. É um arroz de jasmim com canela, cravo, várias especiarias, uma tilápia com crosta de coentro e castanhas. Assim como o peixe do Rodrigo, está bem temperado. Eu só acho que você não precisa duvidar da capacidade da minha mordida e pode deixar o arroz um pouco mais no ponto. Ele está bem passado. Ok, gente. O chefe aprova meu tempero. Já é meio caminho andado. Você preparou? Eu fiz um com uma cama de espinafre na manteiga, uma batata fondante, uma redução de cabernet sauvignon com zimbro e tominho. O ponto do pato tá perfeito, mas eu só tenho uma dúvida: tinha sal na cozinha. Faltou sal em Tudo. tudo. Eu fiquei bastante chateado até porque eu coloquei sal. O que, que você preparou? Frango marocan, feito com uh, coentro, tomates, uh, amêndoas uh, em cima, cuscuz. Existem pratos que têm a capacidade de trazer emoções. Eu provei seu prato e eu senti medo. Medo de ter provado um pedaço do seu dedo. Da próxima vez que você se cortar, você para na hora de cozinhar, vai ser atendida e depois volta. <risos> se eu comi só frango, tá muito bom. Realmente eu não fui entendendo o que ele falou. Foi bom? Não foi bom? <risos> você assistiu as outras temporadas? Claro. Então você sabe que na primeira prova vocês cozinham com a roupa que vocês vêm. Claro. E você veio de bermuda e regata. Você esperava cozinhar aqui ou na praia? Você fez pimenta biquinha acompanhada do que? Com uma, uma farofa de flocão, e eu fiz um, um, um dourado do mar com crosta de, de amêndoa com creme de alho poró. O peixe está bem cozido, o prato está saboroso, apesar de achar que falta um pouco de sal. Cara, você tá no jogo, você não tá, você não tá em casa, você não pode errar, você não pode cometer erro, erro banal na cozinha. Quem é culpada por isso aqui? Eu, chefe. De cara é um prato que traz memória afetiva. Lembra a primeira papinha que eu fiz pro meu filho. Sem cor. Sem sabor. Palmito em conserva. Um desastre total. Estou muito decepcionada comigo mesmo. Esqueci de mencionar que a papinha que eu fiz pro meu filho tava melhor que esse prato. Gaúcho? Sim. Foi na segurança? Certo. O <risos> que você preparou? Esse prato se chama parrilla del pampa, purê de... Batata Baroa, entrecô, chimichurri, tomate confitado, como um acompanhamento. Júlio, eu achei a apresentação um pouco trivial. O sabor tá muito bom. Mas, de um bom gaúcho, ele tá mais suculento. Cuidado, Tia. O que é isso aqui? É um purê de banana da terra. E ele é o principal? Não. O principal é a quiabada. Eu diria que isso aqui é o um acompanhamento. Você tem uma mão boa para tempero, tá gostoso, mas eu acho que você tem que trabalhar melhor as suas proporções. Tudo bem. É muito purê para pouca carne. O que, que você fez aqui? Um risoto? Chefe, eu fiz um risoto de mignon, pera e gorgonzola e servido na cestinha de parmesão, comestível também. A ideia da cestinha, apesar de não ser original, é legal. Você provou o risoto? Provei. Ele tá no ponto perfeito. Mas sem salta. Tá? Obrigado, tia. Pode ir. Da próxima vez eu vou saber ajeitar um pouco mais o sal em algum prato que eu fizer. Ele vai gostar. É diferente, é exótico, é ousado. Ele vai gostar. É um filé mignon com crosta de café, um toque de páprica. É, meu folhas de batata com manteiga e sálvia e molho de cacau. A carne está no ponto perfeito. Está tudo muito bem temperado. E é bastante ousado. Serviu o café, o cacau, o filé. Eu diria que é quase um cappuccino, mas deu certo. Obrigada, chefe. Obrigado. É uma explosão de sabor. Você fala, nossa, incrível. Chefe, é uma carne seca puxada na manteiga de garrafa. Com um purê de batata doce, crisp de alho poró e uma redução de vinho do Porto. Vinho do Porto? Essa cor? Não está entre os melhores pratos de hoje, mas também não está entre os piores. Obrigado, senhor. Como foi meu primeiro prato, eu não quis usar tanto, mas nos próximos eu vou me superar. O que você preparou? Trata deformada com crosta de parmesão, purê de banana com cachaça e azeite de salvia né, com castanhão. Tinha uma combinação diferente, um pouco mais ousada do que eu vi até agora. Deu certo. Obrigado. Obrigada. Japonesa ousada. É muito bom. O que, que você preparou? Fiz um cocovan com galinha d'angola e um purê de... Se é galinha d'angola, já não é cocovan, né? Porque coco é galo. Sim, sim. Purê de lentilha. Eu esperava um pouco mais desse prato. Não que ele esteja ruim. Acho que faltou um pouco de sabor. Mas eu percebo que tem talento aqui. Vindo dele, isso é maravilhoso. Fala do seu prato. É um arroz de polvo. Ele é cozido no próprio caldo do polvo. É um polvo grelhado e caviar de quiabo. Mais um prato que deu certo na equipe vermelha. Obrigado. Obrigada, Sérgio. O que nós temos aqui? Eu abri uma massa fresca e fiz um tagliatelle nero, a la marina, foi xingido com tinta de lula e coloquei como acompanhamento uns anéis de lula crocantes e alguns tomates confitados. Você sabe que na Itália misturar grana padano e frutos do mar é o E por que você fez isso? Eu quis arriscar. Você não arriscou. Resta um Blumenthal faz isso. E vários outros chefes colocam queijo em massas e risotos com frutos do mar. É muito utilizado e também deu certo no seu prato. O que me incomodou um pouco foi a espessura da massa Sim. e esse tanto de pimenta rosa. Ok. Vários bons chefes usam aquilo. Então, assim... Eu me senti um ótimo chefe. Mais um risoto. Conta por que um risoto é o seu prato assinatura. Porque eu cresci ouvindo minha mãe é, falar muito dos meus avós, que eram italianos. Não cheguei a conhecê-los. Então eu tento buscar muito a cozinha italiana, agregando com a mineira. Então minha dica pra você, faça isso. Agregue, antes que seja tarde. Porque isso aqui é um prato bobo. Menuh Kids. Eu fico muito chateada com, com isso porque esse prato representa a minha família, representa a minha mãe e me, me tirou todo o meu chão.